Olá a todos, tudo bem? Aqui é Marcos Liboni, médico psiquiatra de novo no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos para esse novo vídeo. Por favor, inscrições, comentários, gostem, dislikes, likes, enfim, tudo isso faz parte, vamos fazer crescer esse movimento, que é um movimento para a gente se conhecer, tá? além de outras coisas. E sobre se conhecer é esse vídeo. Na realidade, a sugestão vai ficar aqui para a minha equipe técnica, da gente samar esse vídeo de, sobre a nossa capacidade de interioridade, de interiorização. De novo, pandemia Covid-19, nessa né, situação que nós estamos vivendo, extremamente complicada, porque eu até brinco, mas é a realidade né, que a situação em saúde mental, pelo meu lado aqui, que é o meu trabalho, está aumentando. Muito, o que já estava, porque já falamos em outros vídeos, sobretudo em ansiedade, hoje o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, tá? Muitas pessoas passam por algum tipo de transtorno de ansiedade. E que é uma condição que pode ser uma doença. Não é toda ansiedade que é doença, eu já falei isso também. Mas por que a gente falar sobre a questão da interiorização? Porque de forma inequívoca, e também extremamente simples de todos nós entendermos, Todos nós em algum momento dessa pandemia, né, sobretudo de maneira muito, de, muitas vezes forçada, tivemos que nos retirar das nossas atividades, do nosso cotidiano, das nossas rotinas. E eu estou vendo, acompanhando né, muitas pessoas, não necessariamente no sentido de saúde, medicina, psiquiatria, mas uma das grandes dificuldades que eu vejo que está fazendo com que muitas pessoas acabem se predispondo a um algum tipo de sofrimento na área de saúde mental é o momento da gente ter que ficar fechado com nós mesmos. não é? Pensa comigo né? nessa situação histórica que nós estamos vivendo antes antes da pandemia, nós nascemos, crescemos e somos nem tanto a minha geração, mas por exemplo, a geração dos meus filhos totalmente imersos em tecnologia. É uma coisa absolutamente presente e sem discussão em relação a isso. Mas o que, o que as tecnologias né, normalmente trazem, têm trazido para a gente? Uma gama de possibilidades, até com esse elemento fundamental aqui entre nós, que é a energia elétrica, que faz com que a gente fizesse, né, ou melhor dizendo, que a gente tivesse uma vida toda direcionada a N possibilidades. O mundo tecnológico, o mundo digital trouxe para nós, inclusive essa oportunidade que eu estou aqui com você, né? Com vocês de conversar ou de interagir com, com, com a natureza de maneira, vamos dizer assim, sem precedentes na história da humanidade. Mas, de uma maneira até um pouquinho mais filosófica dizendo, a gente passou a ter muita oportunidade de olhar para fora. De olhar o que nos cerca, de olhar as coisas que nos envolvem, de ver as possibilidades na tecnologia de comunicação, por exemplo, nas mídias sociais, olhar muito o que os outros estão fazendo, o que os outros estão vivendo, como é que os outros estão se comportando, como é que os outros estão indo. Né? Hoje, as patologias, para se dizer, dentro desse de alguns comportamentos, né? porque em alguns lugares, algumas mídias, ninguém tem problema, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, está todo mundo bem sucedido, está todo mundo viajando, está todo mundo com um corpo maravilhoso, enfim. Toda uma projeção de possibilidades, muitas delas das N fantasias que nós temos, para a gente muitas vezes se distanciar daquilo que muitas vezes a gente não está muito confortável, que é olhar para nós mesmos. Aí vem o vírus, aí vem todas as limitações sociais e aí a gente tem que olhar para gente. E por que, meus amigos e minhas amigas, está aparecendo, dentre outras razões, um sofrimento psíquico atroz em relação às questões da pandemia? Pelas razões óbvias de modificação de estilo de vida, pessoas ficando desempregadas, a ameaça do desemprego, a questão da própria subsistência, né? A questão de mudanças de padrões de comportamento, principalmente social na nossa cultura. Mas eu penso muito naquilo que é um caráter um pouco difícil, para se não dizer, quase que perverso mas extremamente necessário desse momento, porque em muitos momentos da história, e eu já vi isso muito dentro da saúde mental, sobretudo quando eu oriento, até já passei, né, por psicoterapias, a gente não consegue ficar sozinho com a gente. A gente não consegue olhar para nós. Tem um monte de filtros, eu estou falando aqui com você através de uma câmera, né, que tem filtros e lentes que mostram para gente um mundo de uma realidade que muitas vezes através dessas lentes a, gost... a gente gostaria de ver o mundo e ser visto, mas estar com nós mesmos, com... conosco, para se dizer, é uma oportunidade para a gente enxergar quem nós somos, as nossas questões, as nossas necessidades, as nossas dificuldades e, sobretudo, como eu já falei no vídeo anterior, a gente ter a capacidade de uma alta empatia. Né? E aqui o meu pessoal técnico, muito capacitado, de uma autoaceitação. Entendeu? Porque, meus amigos, vamos conversar e entender um aspecto. Esse momento, dentre várias coisas, sobretudo a sobrevivência, né? porque se a gente está aqui, graças a Deus a gente está sobrevivendo a esse vírus horroroso, com tudo que ele traz, mas a gente está tendo a oportunidade de estarmos vivos e poder olhar para nós mesmos. E poder olhar para a gente da forma como a gente é. Quem é que diz que você tem que ser de um jeito A, B ou C? Hoje tem muita gente dizendo um monte de coisas, mas na essência, a luz do sol que nos ilumina, para que, que importa para o sol, para a natureza, se você é A, B ou C? Eu convido você a pensar em questão de sofrimento. Se você está sofrendo por alguma razão, tenta procurar alguma ajuda, tenta procurar alguma informação. Vamos continuar conversando aqui. Né? Quero ajudar você nisso, mas. Vamos usar o conceito, que eu já falei, né, a condição, melhor dizendo, da gente ser empático com a gente mesmo, e partir para um exercício, aproveitar essa interiorização para a gente pensar. Aí tem as, né, N possibilidades, sobretudo se a gente for pensar nas técnicas né, e, e nas meditações da vida. Por que, que as pessoas, em geral, têm muita dificuldade de meditar? Porque o momento inicial da meditação é muito complicado, para a gente abandonar os ruídos mentais, abandonar aquilo que fica na nossa cabeça. E interiorização é partir para esse caminho que tem que passar por uma barreira e a gente está sendo, de certa forma, forçado. Então vejam bem, a pandemia, de certo modo, é uma oportunidade para nós, dentre outras coisas. Para quê? Para a gente poder se interiorizar, utilizar esse campo da interioridade para nós pensarmos sobre as nossas questões. E aí se abrem várias outras. Aqui no meu canal tem um monte de vídeos, né, de assuntos diversos sobre questões do universo psíquico, do universo psiquiátrico, do universo humano, que nós vamos continuar trabalhando. Se vocês acharem interessante algum deles, vejam, vê se pode ajudar em alguma coisa. Medo, ansiedade, o pensamento. Vamos trabalhar muito sobre a questão da gente, pela empatia, julgar o outro ou não, ajudar o outro ou não. Essa situação toda horrorosa que a gente vive, sobre questões políticas, todo mundo brigando, achando que né, o seu lado é o mais certo. Como assim? A gente está na mesma casa. Todos vocês que estão... Eu vou contar um segredinho para vocês. Nós não vamos sair do planeta Terra. Não vamos para nenhum outro lugar. Então, quer queiramos ou não, a gente tem que aprender a conviver com, um, com os, uns com os outros. E muitas vezes, aquilo que você está buscando mudar no outro é aquilo que você gostaria que mudasse em você. O que, que você precisa mudar em você? O que, que você acha que precisa mudar em você? Você acha que precisa mudar muita coisa em você? Talvez não. Autoempatia, interiorização, autoaceitação, diminuir as exigências. Porque o que é necessário para nós? Estarmos vivos, estarmos bem conosco. Os padrões estéticos, culturais, moda, etc, tudo isso tem o seu papel. Mas o importante é a gente olhar para a gente mesmo e poder fundamentalmente se amar. Eu encerro esse vídeo com essa mensagem para você. Procure se interiorizar, procure se aceitar, se amar. Vamos continuar conversando, vamos continuar compartilhando conhecimentos, compartilhando ideias. Para chegar em você que talvez não tenha pensado isso, essa mensagem para você relaxar um pouco com você mesmo. E aproveite, tá? aproveite. Faça uma boa leitura, uma atividade meditativa, alguma coisa assim, ouvir uma boa música. Nós precisamos de boa música né, para a gente conseguir entrar em contato conosco mesmos. Muito obrigado, tá bom? É uma enorme gratidão estar com vocês, até um próximo vídeo e se inscrevam aqui fazendo um favor, tá bom? Até a próxima!